E agora o nosso próximo jogo, é o jogo do interrogatório. Para esse jogo precisaremos também de um voluntário. Um voluntário. Ah, deixa eu ver quem está se escondendo aqui, cara. São as melhores pessoas. Mais, hein, você? vem você vem você pra cá vem pra cá Qual o seu nome? Beatriz vem nome? Beatriz mais então. um Então. queventão então todos todos todos o todos todos todos todos todos todos todos todos todos todos todos todos todos todos todos todos todos todos todos todos todos todos todos todos todos todos a vítima e um objeto assassinado. o objeto do assassinato. O Ronaldo e o Rodrigo Dutra vão pegar com vocês essas pessoas. Quem é o assassino, quem é a vítima e, quem, e qual o objeto do assassinato. Eu vou pegar o objeto do assassinato com vocês. Aí vocês podem usar a criatividade de vocês. Eu quero personagem. Origami. Faz a incidência. Já fez. Já fez. Já Já Gente, lá baixinho dele no. hipótese. Um ah, todo mundo ouviu? Aí também ouviu? Ele pode, pode trazer o milhão. Pode trazer o milhão. Traz o milhão pra cá. Tá muito. tá muito escuro. Eu vou, quero um pouco mais de luz. Lúmino! Espectro meu patrão! <risos> pera aí, ó, minus máximos! Para! Ele não conhece nada disso! <risos> é só é de ouça, tem! Você vai ter que assumir quem você é, quem você matou e com o que você matou, entendeu? Mas não é só que cansa na profecia, não, isso aqui não funciona não, tá entendendo? Olha só, eu sei, eu sei que você matou. Você é usar de droga, você estava matando por isso. Você é usar de pedra. E <risos> tirou seu pau. <risos> peraí, peraí, peraí. Olha só, você vai tirar o vídeo pra cá? Eu vou tacar isso aqui no pote, porque eu gosto de fugir da no chão, sabe? tá? Pronto, é que oh, Guerreiro no pote? Ah! Nós já temos evidências demais sobre seu assassinato e nós sabemos que você ficou inveja pelo poder que ele tinha. Aliás, ele precisa de uma vara para bater em alguém, né? Olha só, é demais. Tô vendo aqui, ó, vendo o cabelo, passar o Meu. Soldado Camilo, fala, por favor, busque uma água pra mim. Gol, gol, gol, gol. Gol. <risos> uma chance, ok? Eu vou pedir para todos levantarem as mãos, <risos> e quando a gente bate a mão, você vai ter que falar quem você é, tá? <risos> Pera aí, as pessoas não sabem o que é isso aqui, só você <risos> é, mas é, é, a maioria é sana, ok? Aí, ó, viu? Você? Eu Pera, sei! já tá. abaixar <risos> <bate> a mão! <risos> aí você vai lá, olha só! Let's go! Conta pra gente! Let's go! Ponto! Vem cá! Vem cá, garoto! Vem cá, garoto! aí, Vem cá, garoto! É, nós vamos tem que pegar mais pesado, entendeu? tá querendo assumir... Vem cá, garoto! E aí, é você matou! Aí, tem que pensar agora pra você? A minha esposa é muito feia. Não é você, monstro! É. A gente foi, a gente se liga, que uma bola. Tem um prêmio no final Eu confesso, eu confesso Ela já confessou com essa parte Eu tô feliz com isso